O Museu Aeroespacial de Washington exibiu pela primeira vez um avião brasileiro, a réplica do Demoiselle, segundo avião projetado por Santos Dumont. A peça construída em São Paulo pelo Instituto Arruda Botelho foi levada aos Estados Unidos pela Força Aérea Brasileira. Em 1907, o Demoiselle foi o primeiro avião manobrável do mundo. Depois de construir cinco versões, Santos Dumont distribuiu o desenho técnico de graça para incentivar o desenvolvimento da aviação.